E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Paloma, hoje eu estou enfrentando a Chuli. confira o vídeo até o final, se inscreva, comentem e é isso aí, bora pro vídeo no Pix da Game Dove que está na descrição, yes! Yeah! Vamos pra luta, Chuli! Yeah. A... Cabeçada agarrou Essa música música não sei se sei se se ou se irrita yeah. <risos> yeah. Gosta de agarrar. Vai. Só mais um copy. Ah, menina que gosta de ficar com essa perna. Vixe. Uma a mãozinha salvadora. two. Eita, pé. Essa é uma tira da pesada. <risos> Toma, Maria pra cima. A escada pesada dela. Eita, essa é uma mesmo com as pernas calma e aí toma o meu poder o que você tirou essas pernas suas viu se VT dela é foda e ainda não acabou Vou tentar matá-la ela aqui ó aqui nesse canto More round. More. Meu, chega, né? O meu pé também E meu lariate, claro Fica, parar Quer fazer pressão? Toma minha pressão aí nesse canto Aí ah, Agora resolveu usar a mãozinha? Ah, o meu golpe não chegou! Toma, meu pilão! É certeiro! Acabei, não! Toma de novo! <risos> yes! Round one. Fight! Preciso vencer essa, gente! Dois são por mim! aquece seu Hadouk. Toma! Ficar toda hora chamando quem? Fica quieto! Toma! Pesadinha na sua perna! Round Você quer perna? Toma, pilão! Toma, pilão de novo. Gente. até cima. Ficar esperto que ela tá com se CA cheio. E o VT também. Mas não... Um. Só tem um golpe aqui pra eu acertá-la. De cupilão. Yes! You win. vamos aguardar a próxima luta. Round. One. Olha, Fight. hoje é a vez da chulis. Veio outra, gente. Seguida, inacreditável isso. Toma, pilão. Antes que faça alguma coisa. Ah, meu golpe. Meu, go meu combo humilde. Eu não quero. Toma. Bonita a minha jogada. Quase que não sai. <risos> Agarrão. uma porrada. Nossa. Um, todo vai pra lá. Fica lá. tudo devagar. Nossa, hora parecida. Ah, porra. Ah, farofa. Toma, meu pilão. Eu não quero. Puxa vida, esse V-Shift. Oh, tá esperta, saindo do meu golpe. Puxa vida, só no piseiro. Eu preciso ganhar essa. Me aproximando. Toma! Poli... O policial tá esperta! Nossa! hoje um aéreo e... e fica dando... Ai, esse golpe chato, calma lá! Toma! Meu VT! Errou feio! Errou feio! Errou rude! E ela, Nesse jogo não pode ter erros. Principalmente com o Zangief. <fixos> Tem prestar atenção e ir pra cima. Faxule. <fixos> Só dando um back dash. Fica pra lá. Polo! Olha, mudou de lado Era pra ela ter ficado naquele canto então, eu... oh. Ai, parece que tem o um lag Toma porrada Calma que eu não terminei. Calma, Maria do Pai. Gente! Sabe me daqui, meu! Toma, garrão do urso! Ou eu dava isso ou eu morria! <risos> Round two. Fight. Eu pra cima ver skill! Toma! Fica lá! Você mudou? Pra que você mudou, menina? Eu dou meu golpe e ela só saindo. Toma lá, toma Me aproximando. Ah, uma cilada. Puxa vida. Tirou o meu vesquinho com esse golpe dela Esse VT Que é de duas horas Acabou, né? Está ferrada, Shulina Não dá backdash, não que eu vou atrás Vem! O meu poder Olha! Afunda, Shulina Round one. one. Fight. É que Kikoken. Kikoken. Kikoken. aqui? Yeah. Toma, Crush counter. Pesada Cruzada. Cima. Puxa. mal quem? Toda hora. Que eu não terminei o meu VT. Nossa. Não. Não. Round 2. Nossa, ela fica dando o okay. que Nem o que tá aqui? Você vai ver. Pensada. Acabou, né? Essa sua perna comprida. Toma o pilão. Só o risco. Eu seguro no peito, sou forte! Here we go! Tchau! Tchau. Final oh, well. round! Fight! Isso Pessoal, eu tô. Quatro! tem pra ver essa Shuli. Quem gosta de enfrentar a comentem! E qual é o personagem de vocês favorito? Olha. Ah. Puxa vida! De novo esse DP. Nossa! Vamos lá! Na paciência! Não! Tomei! Eu ia colocar a mãozinha sagrada. A mãozinha salvadora não me salvou dessa vez, não. Tomar muito cuidado agora. É tudo ou nada. Se mete Toma. point. Toma. Não. Eita, ajoelhada. Ela vem subir dando o pé Vai you win. E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Obrigado por ter é, acompanhado o vídeo até aqui Se inscreva no canal Deixe o seu like e comente E é isso aí no Pix da Game Dove Tchau, até mais